Olá! Tudo bem? Estou aqui de volta no canal o Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu estou trazendo uma prática para a gente conectar o nosso cérebro ao nosso coração. Essa prática, essa meditação, ela tem sido ensinada, divulgada amplamente pelo Dr. Greg Braden, um cientista renomado que tem escrito alguns livros muito interessantes. É, sobre, que falam sobre isso. E é, outros cientistas também estão falando em institutos de pesquisa do coração que falam da importância dessa conexão, que a gente não sabia até pouquíssimo tempo atrás, né, da importância. Porque a gente sempre acreditou que era o cérebro que comandava, era o cérebro que dava as informações, guiava e distribuía as assim, informações por todo o corpo, através da nossa medula, ia passando e passar pelo coração, enfim. Sendo que é, quando a gente, os médicos começaram a ver, as pessoas pesquisadoras começaram a ver né, que existe um outro comando, quando a pessoa está lá é, em coma e, e não tem uma resposta consciente respo um, né, do, do cérebro que está fazendo, as coisas estão acontecendo, existem outros comandos. E aí de onde vem isso, né? E aí foram explicar, estudar até essas culturas ancestrais que falam dessa importância do coração. Porque tem muitas culturas, muitas formas de medicina que já trabalham há milênios falando disso, né? Que o coração é o centro do comando. Inclusive, o coração é que dá a instrução para o cérebro. Isso sempre foi mal visto, porque o coração parece né, aquela coisa romântica, e fulano age com o coração, fulano age com a mente, né? mais racional, mais emocional. E hoje a gente está entendendo um pouco que se a gente não associar as duas coisas, não fizer essa ponte, esse elo, a coisa fica diferente, porque nós somos uma coisa só. né? E a ciência precisa explicar. O que essas culturas, essas formas de lidar, muito mais antigas, não não tinham né é, como explicar. Elas simplesmente faziam assim. E hoje a ciência precisa explicar, porque a gente vai para a universidade, vai para a faculdade, vai estudar, vai ler um livro, e a gente quer explicação, né? Então, como explicar? Então, eles pegaram é, um monge e foram fazer a medição dessas ondas cerebrais. Existem as ondas delta, que são aquelas ondas que vibram quando a gente é, está dormindo em sono profundo, inclusive quando a gente regenera o corpo, né, tem processo de regeneração, é, onde há liberação de hormônio do crescimento, é muito comum em crianças pequenas que né, dormem em sono profundo e está ali, o corpo tá Mandando ver crescendo, enfim, multiplicando a célula, é, é ali que está acontecendo isso e essas, essas, vão sendo medidas essas ondas, né? Tem as ondas teta, que são aquelas ondas que a gente. É, são ativadas é, em relaxamento, em meditação, né? E quando a gente está em conexão profunda com a nossa espiritualidade, é, a, gente, a gente libera essas ondas. São, são detectadas essas ondas no nosso cérebro, as ondas tetras, né? e as, são quando a gente está passando por emoções muito profundas. É, tem as ondas alfa, que são as ondas também quando a gente está fazendo meditação, quando a gente está fazendo relaxamento profundo. É, e a gente não precisa estar necessariamente acordado, tem um sono ali, mas a gente pode estar dormindo, um sono leve, né? E quando a gente, quando eles colocaram esse monge lá para medir essas ondas, eles perceberam que essas pessoas que meditam muito, que têm essa habilidade de meditar e e, e trabalhar as emoções muito conscientemente, direcionar, né? elas liberam, é, é, é, tem um padrão de ondas, gama, que são ondas de altíssima frequência e são ondas que são até meio difíceis de serem detectadas normalmente, porque é, é um estado de... É, ativação muito interessante de auto, é, alta emoção de amor, de gratidão, de alegria. Então é difícil às vezes você tá, a pessoa estar tá lá fazendo um exame e liberar esses sentimentos assim tão profundamente. Mas, como essas pessoas que têm essa habilidade de meditar, muito profundamente, durante muitos e muito, muito a mente muito treinada né, para meditar e, e elas conseguem, inclusive, alterar o metabolismo, alterar a temperatura corporal, é, alterar as, a, a capacidade de sentir estímulos externos, como, por exemplo, aquelas pessoas que é, conseguem caminhar pelo fogo pela brasa sem sentir nada, enfim, essas, essa, isso é, né, é a mente, né, aquele cérebro muito trabalhado, então eles emitem essa, é, é, visualizadas são visualizadas essas ondas gama, que também são visualizadas nesses estados, né, de, de profunda gratidão, alegria, gentileza, é que são também estados de meditação, né? Que essas pessoas buscam, né? Esse estado é um estado onde você consegue também ver em pessoas que estão assim com a atividade em plena ação, assim grande, grande momento de criatividade. Né, o cérebro está ali é, a ponto de bala, sabe? Ela está ali muito focada, interessada, totalmente dedicada àquilo que ela está fazendo naquele momento, é entregue. Você também consegue é, medir essas ondas e essa conexão mente-coração ela consegue. É quando a gente está bem conectado, e inclusive essa meditação que eu vou ensinar, ela ensina a fazer essa conexão, a gente ativa essas ondas, Gama. E aí, a gente aumenta o nosso poder de intuição, essa conexão maior, é, essa, esse poder da alegria, de, de, de melhorar esse nosso estado de entrega, de interesse, de vibração sobre determinada coisa. Então, essa meditação, ela eleva, nos leva a chegar nesse estado. Então, o quanto a gente pode, é, ativando essa conexão mente-coração, ir para o nosso fluxo maior, nossa mestria, né, acessar o nosso melhor, tanto que é indicado inclusive para a gente fazer essa meditação antes de fazer algum trabalho, de estudar ou de fazer alguma prática de atividade física e até mesmo antes de dormir ou quando acordar, porque quando a gente está nesse estado de plenitude não tem estresse, então a gente baixa muito o nível de estresse, a gente baixa muito o nível de ansiedade e é óbvio, é para fazer Algumas vezes, né? Eu vou fazer uma vez e achar que nunca mais vou me estressar, nunca mais vou ficar ansioso, e vou estar tá com a minha intuição a ponto de bala e nunca mais vou precisar mexer. Não, é um trabalho que a gente faz, até porque a gente não está acostumado, né? A gente tem que ir ali fazendo aquele trabalhinho, trabalhando, essa conexão que está perdida. A gente não acostumou. A gente nem, né, nem se dá conta, nem sabia que existia. A gente nunca achou que, era, que poderia existir né, essas células especiais que tem no nosso coração, que emitem esse comando. Né? Então, é, você imagina o campo que fica à nossa volta, né, o, no, o campo eletromagnético que a gente emite quando a gente está nessa frequência de plenitude, alegria, intuição, focado naquele propósito, gratidão, você imagina o quanto tudo pode ser melhor, tudo pode mudar a nossa volta também, além de nós, é claro. Então, é muito poderoso, né? é uma prática muito poderosa, e a gente pode trabalhar intencionalmente. Eu trouxe até uma um trecho de um livro, é, Acupuntura e Psicologia, é, que eu tenho, que é, eu estava estudando uma outra coisa e, e já tinha estado em contato com essa informação aqui, outras vezes e tudo, mas eu estava lendo essa semana e falei, gente, eu vou falar sobre isso, sobre essa prática, é, para mostrar o quanto é, já é antiga Essa sabedoria Que hoje os cientistas modernos Têm que ir lá buscar né? Nessas culturas ancestrais Coisas que já se, já se usa Já se usava Há milhares de anos Então Estava lá Ele escrito nesse livro Vou ler aqui O cérebro tem assim também Um lugar importante nos processos psíquicos em acupuntura, porém, antes de tudo, há o coração como centro energético, diferente do órgão e que se sobrepõe parcialmente ao mesmo. É nessa central energética que se realizam as primeiras elaborações psíquicas ou almas vegetativas, antes que elas atinjam o cérebro para imprimir os comportamentos essa concepção essa concepção está portanto de acordo com as tradições culturais de todas as civilizações que colocam o coração no centro dos fenômenos psíquicos ele é o relé central antes da elaboração cerebral olha que interessante então, ó, já se sabia disso há muito tempo. Já se usava isso, né? Não quer dizer que um é melhor que o outro. Não, é a função que muda, né? A gente entendia que era uma direção e a gente agora percebe que é outra. Conforme as coisas vão funcionando, vai se aprendendo. Mas outras culturas já usavam isso. E o quanto é mais rápido, porque é, eles falam. Que é o cérebro, né? A mente, esse conjunto aí mistura sentimento, ela começa a dar desculpa, justificativa, explicação. Quando você vai buscar alguma coisa, vai fazer uma pergunta para o seu coração, para você. Então, o cérebro fica para ele, mas começa a julgar não, mas isso aqui, eu vou te responder mas não, não. olha, mas vai por aqui porque aqui, o caminho por ali é isso, não, coração não, ele não justifica ele vai lá, pá, certeiro e aí vem a intuição a intuição, se você perceber quando a gente tem uma intuição ela é uma brisa ela, ela é uma palavra e vai, shh ela não é uma historinha com <risos> começo meio fim personagem não né quando vem uma intuição um negócio se você não pegar na hora já está indo é rápido esse comando né essa via do coração é rápida por isso que ele fala aqui que é mais rápida que o que o cérebro porque está condicionado a um monte de outras coisas sentimentos as emoções aquela coisa que ficou registrado aqui, né? As nossas experiências, ele tá tudo ali. Então, vai passar por um monte de caminho, cheio de caminho para explicar, para justificar, porque vai por aqui, vai por ali. Então, quando a gente faz essa, essa ligação, a gente acessa mais rápido essa informação, a gente ativa a nossa intuição, e fica mais pronto, né? Eu achei também muito interessante no livro de um, de um outro cientista que eu amo e eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num congresso no Rio de Janeiro há três anos atrás. O Amit Goswami, ele é um físico indiano e ele fala assim Quando integramos o eu do coração que se baseia em sentimento com o eu do cérebro que se baseia em significado ou racionalidade, desenvolvemos aquilo que pode ser chamado de verdadeira inteligência emocional, né? A inteligência emocional, então, é esse é, é, através desse elo, né? Que nós para a gente não dizer assim, ah, ou uma coisa ou outra, não. A gente juntou os dois e aí sim a gente fica mais pronto, né, para viver as experiências dessa vida, para passar por elas, para tirar de letra aí e, e adiante, Sim. né? E ele fala também que a vida, né, ele é tudo que tá acontece é tudo é possibilidade antes de fazer parte da nossa experiência. Então tudo é possibilidade e quando as pessoas que, tem, que a, trabalham essa conexão, é, elas, ao invés de ficarem ali com aquela mente perturbada, e buscando, e, e, e elas, elas começam a relaxar. Então, eles falam, ele fala que as pessoas, que existem estudos, que as pessoas mais brilhantes, mais, que acessam mais a intuição, elas são pessoas mais relaxadas, às não são aquela mente perturbada de ai meu Deus a ansiedade que a gente vive, não sei o que, e busca, busca, busca, não, eles relaxam são pessoas que se permitem relaxar, ter alegria, curtir a vida e nesses momentos em que está curtindo, em que está relaxando é como se ela estivesse enchendo esse reservatório de possibilidades. Ela vai deixando encher. Ela curte, está ali relaxa. E vai deixando esse reservatório de possibilidades encher. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até que chega o momento de agir, ela... Está lá, tá tudo para ela ali, disponível. Ela pega o que ela precisa enquanto a gente está muito estressado, a gente está ali é, foco aborrecido e ansioso, com o negócio tem que dar certo, blá, blá, blá, blá, blá. não não me permita, eu não posso relaxar, não posso sair daqui, a gente o nosso reservatório de possibilidades fica baixinho, então vai sobrar pouca coisa para a gente pescar lá, né? Então é interessante essa forma de de ver, né? De eu gosto muito dessas formas de de falar as coisas porque eu sinto né? mais do que as palavras eu consigo visualizar isso, e isso pra mim faz muito sentido né? até porque é um exercício que eu ainda tô ali nesse caminho de relaxar e deixar encher meu reservatório de possibilidades também então é essa meditação nos ajuda nisso né? a chegar é, nesse momento de diminuir esse estresse diminuir essa ansiedade de chegar num lugar onde a gente pode acessar a nossa intuição com mais facilidade, atingir essa inteligência emocional. E é uma meditação que gera uma cascata bioquímica no nosso corpo muito poderosa, né? Que porque a gente acessa emoções de muito alta frequência e essa cascata bioquímica, ela fica ali durante seis horas, até seis horas. Então, a gente pode usufruir disso. E quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica, né? Mais pronto a gente fica para acessar tudo isso. Então, eu vou agora é, explicar como é que é essa meditação que o Dr. Greg Brada ensina sempre na internet nome, muitos dos vídeos são em inglês e eu acho muito fácil muito prática até já ensinei para os meus filhos às vezes, mãe, como é que é aquela meditação mesmo? É, e é rápido você pode fazer em 3 minutos claro, se você quiser ficar mais tempo você pode ficar é, você pode fazer em qualquer lugar né, 3 minutinhos até no banheiro você pode fazer eu falo no banheiro porque às vezes a gente é isso a gente quer um tá num lugar que a gente precisa de um tempinho de sossego e a gente né escolhe um cantinho que a gente a gente nem tá em casa mas é muito legal eu gosto eu acho muito importante a gente ter o nosso momento a gente escolher e colocar ali o nosso tempo e cada vez mais se dar a oportunidade, né, não ser invadido pelo ai, não, não deu, não deu, não deu. Como assim não deu? Né? Eu não criei o tempo para mim, eu não. Então, é, a gente se colocar ó, esse tempo aqui é meu, vou fazer isso aqui e nos nossos momentos acordar, ou dormir, uma, duas, três, quantas vezes quiser ao dia, né? Então é isso. Mas eu falo também dos momentos de confusão, que às vezes a gente quer sair daquela confusão que tá rolando ali, pode fazer também, tá bom? Eu gosto de ficar muito mais tempo, mas três minutos é, é suficiente pra você já receber e experimentar essa sensação. Mas você precisa estar presente. Se você quiser botar uma musiquinha para relaxar, melhor ainda entrar no clima, né? eu recomendo. Então vamos lá. A primeira, são três etapas. A primeira é você entrar em contato com o seu coração. Esse centro energético poderoso. E você pode tocar, costar a mão, tocar a mão, ou às vezes um dedo, ou dois dedos. Aqui no meio do peito, no, na, na direção do coração, nesse centro do chakra cardíaco. É, algumas civilizações, algumas práticas né, fazem esse mudrada né, como se fosse uma oração e colocam a mão como você preferir, mas que você se sinta se conectando com o seu coração. Perceba que ele está ali, sinta ele bater, se conecte com ele. A segunda parte é diminuir a respiração, diminuir a frequência da respiração, baixar o ritmo da respiração. Você pode inclusive contar, inspirar cinco vezes, soltar sete vezes. É uma prática que normalmente yoga, meditação, todo mundo faz, diminuir o ritmo da respiração, inspirar e menos tempo soltar e expirar em mais tempo, pode contar ou não, mas diminuir o ritmo, porque fisiologicamente o nosso corpo, ele entende que quando a gente respira lentamente, está tudo bem, porque a gente quando está correndo, subindo escada, é aborrecido, esbaforido, não está tudo bem, né? tem algo acontecendo. Quando você, você respira ofegante, respira rápido, quando você respira devagar é porque você pode relaxar, porque você está seguro em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, você está seguro, então diminua o ritmo da sua respiração e a terceira etapa, você vai entrar em contato com aquelas emoções que te trazem as melhores experiências da sua vida. Gratidão, contemplação, amor, alegria. Traga um pensamento que te lembre e te traga à tona essas emoções esse conjunto de emoções. Um momento em que você se sentiu muito grato, muito feliz, você contemplou algo maravilhoso e traga à tona essa emoção agora para você. E a partir daí, você fica por uns três minutos. Vamos fazer junto? Vamos experimentar, para que você possa depois fazer, e depois se você quiser ficar mais tempo, à vontade. Dr. Greg Braden fala que é importante fazer todos os dias, pelo menos uma ou duas vezes ao dia. Pela manhã, à noite, ao longo do seu dia, antes de algum de alguma prática que você for fazer, para você poder se conectar, aumentar a sua intuição, diminuir seu nível de estresse, melhorar essa inteligência emocional que a gente muitas vezes esqueceu, abandonou e vamos voltar a acessar tudo isso. Tá bom? Então vamos lá? Feche seus olhos. Toque o seu coração, entre em contato. Diminua o ritmo da sua respiração, inspirando e soltando mais lentamente. E agora, entre em contato com a emoção da gratidão, da alegria, da compaixão, da contemplação. Sinta essa emoção. expanda essa emoção Apenas sinta Permita-se expandir essa emoção, pelo tempo que for confortável, pode retornar, perceba como já está tudo diferente no seu corpo, em você Aos poucos você vai começar a sentir realmente o poder desse, dessa simples prática na sua vida Muitas coisas podem realmente mudar Se você achar que três minutos foi difícil, começa um pouquinho de tempo até você começar, o seu pensamento começar devagar, você volta, se ele fugir de novo, você volta mais um pouquinho para aquela lembrança, para aquele sentimento, para aquela conexão que você fez. Vai treinando voltar e sentir aquele bem-estar. Vai estendendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Eleve a sua frequência. Para viver uma vida cada vez mais plena. Um grande beijo. E lembra... De compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com quem você acha que pode receber essa contribuição e se inscreve no canal para também receber outras contribuições que tem aqui que são incríveis. Um grande beijo.